Olá, eu sou o Jovem Cultural, e nesse vídeo irei falar sobre quais são os 7 tipos de pessoas que você deve manter distância. Pois dependendo do tipo de amizade que você tenha com os perfis, que direi logo a seguir, saiba que eles só irão te atrasar e perturbar você enquanto passa pelas etapas do seu caminho. Por isso, se quer se afastar dessas pessoas que quando ficam na sua vida tudo dá errado, Fique comigo até o final desse vídeo, e saberá como fazer isso. O primeiro tipo de pessoa que você deve excluir da sua vida, são aquelas pessimistas, que tudo que diz, ela sempre te desencoraja, falando o quanto é difícil, te fazendo até mesmo acreditar que não é capaz de realizar aquilo. E na boa, não existe nenhum benefício ao se ter uma pessoa dessa ao lado. Vou lhe dar um exemplo, para que fique mais claro você comenta com ela sobre que está planejando viajar para a praia no final do ano e que, para isso, pretende ir de avião. Logo, ela diz sobre acidentes de avião e sobre coisas que acontecem na praia do Rio de Janeiro, tirando o foco completamente do quão prazeroso pode ser uma viagem do tipo que planeja. Compreende, não se desanime pelas palavras daqueles que não sabem o que falam pois uma coisa é tratar dessa questão com preocupação, outra é demonstrar que tem inveja, porque normalmente pessoas pessimistas são na verdade invejosas, pois não desenvolveram seus potenciais e não conseguem se conformar que você veio do mesmo lugar que elas e está alcançando metas mais ambiciosas. O segundo tipo de pessoa que você deve excluir da sua vida são aquelas mentirosas, Afinal, se alguém usa disso para obter vantagens próprias, certamente você deve se afastar, pois do mesmo modo que ela usa essas mentiras para se beneficiar, ela também as usa para te manipular e nunca assumir os seus próprios erros. Logo, nessa situação, você não precisa de alguém que não tenha capacidade de agregar nada em sua vida, e principalmente, não é verdadeiro contigo, pois afinal, a partir do instante que a pessoa demonstra esse tipo de comportamento, já é uma indicação que ela não é uma boa companhia para estar ao seu lado. O terceiro tipo de pessoa que você deve excluir da sua vida são aquelas controladoras, sempre te impedindo de fazer coisas necessárias para o seu desenvolvimento, pois essas fazem você mudar de ideia sempre que deseja tentar algo novo e que te tire da zona de conforto pois, de fato, há milhares de pessoas medrosas no mundo que não se arriscam nem em seus próprios sonhos por achar que todo risco levará a uma fatalidade e assim vivem anos e anos de tédio paradas no tempo, na mesma rotina e no mesmo conforto. E caso você seja influenciado por essas pessoas, será infeliz igual a elas, sem ter aprendido nada de novo e apenas se limitando. E cara, nesse ponto, entenda que essas pessoas podem inclusive estar até mesmo dentro da sua casa, sendo alguém da sua família, e que para estes, qualquer mudança é um terror, é algo inseguro, fatal e doloroso. Logo, se você um dia desejar arriscar em algo na sua vida que pode te levar a grandes resultados, você não deve levar em conta o que essas pessoas vão falar a você, pois elas irão tentar te convencer a não se arriscar e continuar vivendo como estava, pois na mente delas é a única maneira segura de se viver. O quarto tipo de pessoa que você deve excluir da sua vida são aquelas que te julgam, pois você já conheceu pessoas desse tipo que adoram julgar as suas decisões, o seu passado e os seus erros. Se sim, sabe o como é desagradável pessoas desse tipo, elas somente procuram algo para falarem mal, mesmo quando você tem a oportunidade de acertar em algo. E cara, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer, e infelizmente, o contrário também é verdade. Por isso, não insista em relações que são prejudiciais a você, deixe-as fora do seu caminho. E aliás, esse tipo de pessoa prepotente Faz isso pois gosta de se sentir melhor do que você. Logo, ficar ao lado dela obviamente te fará ser rebaixada em situações somente para que ela se sinta superior a você. O quinto tipo de pessoa que você deve excluir da sua vida são aquelas depreciativas. E isso é, aquelas que adoram minimizar as suas conquistas. Pois imagine só que você esteja feliz por ter conquistado algo que desejava muito e que vinha há um tempo batalhando para adquirir e decide contar essa sua conquista para esse indivíduo. Porém, ele, ao ouvir, minimiza sua conquista, dizendo que também adquiriu algo recentemente. Entende? Essa pessoa não tem respeito por você e também não se sente feliz por você. Então, depois de tudo o que ele disse, me diga qual o sentido de manter essa pessoa por perto ou em sua vida, e a questão é qual a razão para que continue sustentando situações desse tipo, para que se encontre com essa pessoa novamente e ela continue desmerecendo as suas conquistas. O sexto tipo de pessoa que você deve excluir da sua vida são aquelas que não têm caráter, que tudo é motivo de gozação, ironia e zombaria, pois se você está ao lado desse tipo de pessoa, mesmo que você não seja igual a ela, você é visto pelos outros indivíduos como farinha do mesmo saco, com os mesmos defeitos e poucas qualidades quando se existe alguma. E cara, não faz sentido. Se você anda com essas pessoas, a sua vida será um fracasso. Pois me diga uma pessoa de sucesso que se comporta dessa maneira. Exatamente. Não existe. Pois elas sabem que esse comportamento não levará Há bons resultados. E o sétimo e último tipo de pessoa que você deve excluir da sua vida são aquelas esquentadinhas, que se irritam facilmente e arrumam brigas mais fácil ainda. Pois bem, pessoas assim não possuem paz na vida e muito menos objetivos, por isso não se importam com nada a ponto de quererem arrumar confusão a qualquer instante. São indivíduos que, se quiserem, arrumam brigas até mesmo na igreja. E sinceramente, se você anda com alguém assim, que arruma briga fácil, primeiro, um dia pode adentrar nessa briga sem nem sequer querer. Segundo, ao andar com esse tipo de pessoa, você já mancha sua reputação. E terceiro, essa pessoa facilmente tira sua paz. E bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, se inscreva e deixe o seu like também, por favor.